Neste domingo dia 21 de novembro, a atriz Regina Duarte, de 74 anos, gerou muita polêmica ao compartilhar um vídeo no Instagram em que ela questiona o dia da consciência negra. Na publicação, o ator Morgan Freeman diz que não é só falar de racismo que é o problema. Na legenda, Regina Duarte tenta se justificar. Ontem foi comemorado o dia da consciência negra ponto quando teremos o dia da consciência branca, amarela, parda. Quanto tempo vamos ainda nos vitimizar ao peso de anos, de séculos de dor por culpas antepassadas? Quando vamos parar de olhar para trás e enfrentar o hoje nós olharmos com a coragem da cara limpa? Maduros, evoluídos, conscientes de nossa luta, irmanados em nossa capacidade, de sermos humanos. Simplesmente irmãos, escreveu Regina Duarte na rede social. O posicionamento da Regina Duarte pegou bastante mal. Com isso, ela foi detonada pelos internautas, que disseram: racismo puro, vergonha alheia, deveria ter ficado calada, foram algumas das críticas que Regina Duarte recebeu. Vejam o um vídeo que Regina Duarte postou. Black History Month you find ridiculous. Why? You're going to relegate my history to a month? Oh, come on. What do you oh. do with yours? What, which month is white history month? <laughs> well, well, come on. Tell me. Well, the, the, I'm Jewish. Okay. Which I'm month is Jewish history month? Uh, there isn't one. Oh. Oh. Why not? Yeah. Do you want one? No, no. No. I, I, All right. All right. I don't either. I don't want a black history month. Black history is American history. How are we going to get rid of racism? And stop talking about it. I'm going to stop calling you a white man. Yeah. And I'm going to ask you to stop calling me a black man. I know you as Mike Wallace. You know me as Morgan Freeman. You understand what I I know this white guy named Mike Wallace. You know what I'm saying? Mm-hmm. Uh -huh.